Salve, salve rapaziada, beleza? Samuel BR1zinho aqui. No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês aí a como baixar demo de competitivo de CSGO. Primeiro, vocês vão ter que entrar aí no perfil de vocês da Steam. Aí, clique em jogos. Aí, procura aqui o CSGO. Clique aqui em dados pessoais do jogo. E clica aqui em dados pessoais de Samuel Barrionzzi. Ou única de vocês. No meu caso, Samuel né? Porque é meu perfil. Alpha, é mesmo? Aí depois vocês clicam aqui em competitive Mats. Aí, vai ter aqui, ó. Download Go TV, Replay. No meu caso, já baixei tudinho. Mas vou baixar aqui um de exemplo. Esse daqui. Aí, vai abrir aqui a pasta onde vocês querem colocar. Vou colocar aqui na área de trabalho. Espera uns dois segundos aí. E pronto, já pode fechar aqui, já pode fechar Steam Aí baixou esse RA aqui, vocês clicam aqui no botão direito do mouse e Extract Here Aí depois vai extrair esse arquivo aqui, vocês aperta F2 e digita 1 no meu caso eu faço isso, né? Depois vocês entram aí na pasta da Steam Ou na Steam, né? Clica aqui em Counter Strike Propriedades Arquivos locais Procurar Pode fechar aqui Pode fechar aqui Aí vocês clica aqui em CSGO Clica em Replace Aí vocês colocam aqui a demo Que é esse arquivo aqui que vocês extraíram Vocês passam para cá No meu caso eu já baixei, né? Aí pronto Agora vocês entram no CSGO E eu vou entrar aqui e já volto Certo, aqui no CSGO Vocês apertam aí Shift F2, vai abrir essa, essa janelinha aqui, vocês cliquem em load, aí vai entrar aqui na pasta do CSGO, né? aí você clica aqui em Replace, aí clica em Abrir, né? depois você escolhe a demo de que vocês querem é, assistir, aí só clicar em Abrir, no meu caso eu não vou fazer isso, né? porque né? é isso aí. Bem galera, o vídeo é esse, espero ter ajudado vocês aí, se eu ajudei vocês, deixa um like aí, é, considerem se inscrever no canal, deixa um comentário aí sobre o que achou e algum tutorial que vocês querem ver, e é isso aí, muito obrigado por assistir, falou!